O maior artista brasileiro pra você, Regis. Em dimensão artística. O que você entende como arte. Do seu gosto, sei lá, do que você entende tecnicamente, do seu lado crítico, um, um cantor foda. Vamos lá. Pica, um artista pica pra você. Completo, top. Tom Jobim. Tom Jobim. No Brasil, nada, nada, próximo. Em, um termos de, em termos de preferência pessoal, pessoal, eu julgo, por exemplo, que Guilherme Arantes... Top! É, é um, o Guilherme Arantes é um cara que ele tem uma, uma habilidade... Eu não quero comparar, pelo amor de Deus. Você que está assistindo aqui botou Não cudo, é uma comparação. Não é comparação. É. Mas o Guilherme Arantes, ele é, numa dimensão brasileira, dono de uma capacidade de criar melodias... Que internacionalmente a gente observa onde? No Elton John ou no Pomacá? Ele é Elton John brasileiro. Me chama de Elton John brasileiro, cara. E, e, e, e, e essa, essa denominação não é injusta. Porque o, o Guilherme Arantes é um melodista incrível. Okay. Eu, uhum. O, o, o vinheteiro nem conhece. Incrível. Não, não conhece o Guilherme Arantes? Né? Nada. Não, de, eu lembro do, do quando a gente fazia o Pânico, você imitando. Eu não imitei. Tinha Guilherme. alguma é, você coisa vê como, lá... Não, tinha no roteiro a palavra. Ou você me pedia para tocar Guilherme Arantes. Devia ser. Ele pedia. Pô, mas você como pianista é. devia conhecer um pouco do trabalho dele. Planeta Água. É Meu mundo e nada por que mais. Por que eu devo conhecer? Não, sei, se porque, é ruim. não, porque ele bebe da mesma fonte que você. Vai na minha. Não, não, não no piano. Não. No piano. Ele é. veio, ele veio do rock progressivo. E o, toda é. pessoa que vem do rock progressivo vem na música erudita. Não tem como você. É. Fazer rock progressivo se você não tiver uma base. Então Guilherme Arantes e Tom Jobim. Guilherme, Guilherme Arantes e Tom Jobim. Zé, os dois primeiros discos do Zé Ramalho são obras-primas. Não Conoco, Os dois primeiros noco. discos. Conoco, bola. Ah, não faço ideia. João né? Gilberto é um cara importantíssimo. Aquele... E Jorge Bem. É, Jorge não bem. tem como. Jorge Ben eu gosto. Não tem como. Até não, eu... porque é teu parente. Você sabe que o Bola é parente a do Jorge Ben, É a minha É. Minha <risos> Não, é mas, Sério? Mas Jorge Ben eu gosto. Não, mas Jorge é. Ben eu gosto. Não, eu ingressos esgotados pro Jorge Ben, ninguém acredita. Eu... Bola, eu quero ir. Tá bom, só um minutinho eu colega. Eu acho legal, é. eu acho legal. É prima dele, a mulher Jorge são, são, eu são, cara, gosto. são caras de uma magnitude dentro da o história resto da música. Que mas falou, é... Não, mas Jorge Ben eu Paulinho gosto. Paulinho da viola. Putz. O, tem, um, os, tem um sambista, por exemplo, que é genial e ninguém fala nele, que é Alton Medeiros. É, Noconô. É um, bola deve conhecer. Cara, eu eu da, conheço da, da, outro... da, da, o. E o Dora, outra parada. É, é, mas o Rio Dora é um grande produtor. É, e, é. É. Do samba esse maluco é aí. E, e ele já é antigo. Rio do Altaí já. Veloso, que é meu conterrâneo, lá de São Gonçalo. Sim, o então, é. samba carioca tem. É. Então, em termos de magnitude, são, são esses caras. Mas tem, tem, tem gente que. Tem gente, cara, que tem uma discografia. Tem gente que sofre um preconceito na música brasileira muito grande. E... É gente que tem uma discografia, pelo menos durante um período, que é sensacional. O Ivan Lins, cara. Eu amo. Cara, o, o, os discos do Ivan Lins Chama, dos anos 70. Tu... Eu amo, eu amo. Os anos 70 Chama, são sensacionais. Eu amo, eu amo. 70, eu amo. Os discos do Luiz Gonzaga Júnior dos anos 70. Amo. Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga é um master. Luiz Gonzaga eu é uma não. figura Jackson, é do Ivan Jackson do Pan. Jackson do Pan. São figuras master. Bom da pra caralho, velho. É. Luiz Gonzaga você acha uma merda, velho? Bom. Não, Luiz Gonzaga então, é bom Ivan pra caralho. Ivan Lins. Triste Partida, melhor música do Sponsor nego... que ninguém Ivan conhece. Lins. Ivan Lins li é chato demais, nossa senhora. Não o senhor do Ivan desliga. Lins ficou chato dos anos. <risos> o, o Ivan Lins foi um cara que. que, que... É o artista é. Ma, tem é. mais moral lá fora eu hoje. brasileiro que... é ele. Mas é chato, não importa. É, um, que é, que pessoal, é cara cara pessoal, é pessoal, é pessoal. Sérgio Mendes é lá fora. Sérgio Mendes é foda, literalmente. É meu conte, meu conterrante. Você é é conhece Sérgio por... Mendes? Só porque ele é de Niterói, ele é foda. Não, não, não, não. Sérgio Mendes é. Não, não, não é porque é. Não é só porque é de Niterói Eu falei de Niterói porque tem aquela coisa do. Sérgio Mendes foi um dos foi um dos caras... Meia, meia, meia, meia. E o Chico Mendes. <risos> o Chico Mendes é... É seringueiro. Chico Mineiro e Paraná. Pô, é. a dupla muito boa. Chico Mineiro e Paraná. Chico, eu adoro... Eu adoro... Paraná, eu adoro, Chico, eu adoro Chico, Rey, o rei. O Sérgio Mendes não, é... é, é, documentário é na... O documentário dele é... maravilhoso. Eu chorei, mano. Eu chorei. Não, e assim, o respeito que as pessoas têm pelo Sérgio Mendes... Chico Mendes... <risos> é. eu chorei. Sim, eu sério que eu chorei. Eu chorei o, Sérgio um, eu, o Sérgio Mendes foi um, o foi um desbravador, cara. Porque é. quando teve aquele concerto da Bossa Nova em Nova York, ele nem voltou, ele ficou por lá. É, os caras e já... ele, Se... e ele criou uma carreira internacional. É. Sérgio Mendes e Brasil 66. Black Eyed Peas, é isso aí, Black Eyed Peas. Vocês Ip, só é. citaram porcaria aí. Me desculpe. É eu gosto muito de você, mas Pô, os caras que você citou, Pitou. aí tudo ruim. Eu também não conheço fala cara, bom aí. Um Falou. bom um bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom brasileiro. brasileiro Tunico e Tinoco, bom, que é dois. Bom. Eu não sei se é o Tunico ou o Tinoco, mas eles eram. Eles são muito <risos> antigos. Se você dá uma olhada na Wikipédia aí, os caras faziam, acho que desde 1930. Eles eram lá. contemporâneos de Cascaquinha e Ana, que era uma é. dupla também genial. Muito né? antiga e eles. É, demorou pra fazer o primeiro disco, tinha que ficar indo em rádio. E rádio, é, você é, vai lá, batia na porta, ninguém te, a, ninguém te aceita. É, é, é. É, é. é que nem o cartola. O cartola, o cartola 50 um anos. Coisa. É, você fala. Fala que depois é. de, de. O mundo anos, é um moinho, né? vai tomar no cu. Isso é, isso é um negócio que, que, eu, é. que eu ouço e choro, velho. Cartola é demais. É. É. É. vão ver essa música? Não, não, e não pretendo Eu também, eu também. Outro cara... É pra enteada dele? É é, não, e não pra enteada. Reza essa lenda. O que ele não ali. Precisaria Já dar não uma decisada dá, na letra, cara. Pode, pode ser, faz Aí sentido. Aí ele põe o Somília Caími no carro, dá uma, dá uma tristeza. Cara, Nossa, é, é. Ele no... Dorival, Dorival Caymmi. Você de cagar. ele é, é, não vai. Dor... Não, mas dá caganeira. Dorival Caími, Eu amo. Chato. Presta mano. atenção. Chato. O primeiro disco do Dorival Caími, que é ele e, e violão Deus. e voz, só. Cara, é um disco que você não tem como ouvir e não chorar. Mas pode Primeiro. ser de ódio. Não, então, não, não, não, não, não. não, não. Se eu vou ouvir, vou não. chorar, não, é porque bola, eu estou entrando em depressão. Não, não. Eu tô, eu tô, pelo pode contrário. Pelo, pode con... ficar pra pelo, cima. pelo contrário, eu, eu fui... até brinco, que eu falo que o Dorival Caíme é, um, é o nosso John Lee Hooker. Ele é o equivalente ao John Lee Hooker do Blues aqui no Brasil. Entendi. O, o, os dois, não, é, mas é, é que, bola, é, é, o teu é, background eu não, não, não, não vem disso, é, não, não. não adianta. Eu posso passar aqui o programa inteiro tentando te convencer que não vai adiantar. tem toda razão. Um muito bom... Que ninguém fala é o Ernesto, Ernesto Nazaré. Não, como muito, ninguém fala? Muito bom. Não, ninguém, é, é pouco, pouco falado. Grande né? Plebe não. O Ernesto Nazaré não e Pixinguinha. Por... É. Pixinguinha era é sensacional também. O... E o Zequinha de Abreu. Esses são os. Os verdadeiros os... arquitetos para você. É, isso aí. E o Deodato gosto para caralho quase gênio para mim quase gênio o deodato quase gênio porque o deodato além dele ser um ah. músico extraordinário a discografia do Elmiro deodato é sensacional e ele produziu, e ele produziu o O, Buggy. o Gang. É. celebration é. é dele é um caralho, clássico é. eu me deodato e o Elmir deodato seguindo os passos é. do sérgio do, do, do sérgio mendes também se mandou para os Foi estados, estados unidos. unidos e criou o carreira internacional <risos>